Vou mostrar-vos como é o aspecto da Agenda Pro. Tem uma capa dourada, argolas douradas. Temos também um, um elástico para prender a capa. E temos aqui um confortável papel marfim, em que permite que a luz não canse tanto e seja muito agradável na visualização. Portanto, na primeira parte, tal como indica aqui no índice, temos inúmeras ferramentas de produtividade. E depois de, de utilizarmos esta primeira parte, como podemos ver aqui, checklists, uh, e instrumentos, depois temos a segunda parte, onde tem a agenda com mais de mil datas comemorativas para se poder utilizar para comunicação ou para, para outro objetivo e todos os dias tem dicas de produtividade e inspiração. Esta é a versão perpétua, significa que pode ser utilizada ou começar a utilizar em qualquer dia de qualquer ano, pois está ajustada para este formato.